Quando se pergunta na, nas escolas, e até na rua, na sociedade, né, a, a, as crianças, o que você vai ser quando crescer? A, a resposta imediata da criança é o que Eu vou ser um doutor, eu vou ser um advogado, eu vou ser um juiz. Dificilmente você vê uma criança dizendo assim, eu vou ser um gari. Agora, qual a diferença desse grupo maior para esse, esse outro grupo? É a questão do capitalismo, é a questão do dinheiro. Quando se diz o que você vai ser quando crescer, é como se perguntasse o que você vai ter como crescer. O ter é o que está identificando, você já está direcionando o jovem a querer ser algo que tenha dinheiro. Por isso que as ciências humanas elas não são é, bem estruturadas, porque elas não têm um melhor financiamento. A sociologia, filosofia, arte, cultura... Porque é uma política que gera mais uma emancipação, uma libertação, um senso crítico do jovem, do que as exatas. Não estou criticando as exatas, mas o que dá dinheiro é exatas. Não é, é o engenheiro, é, é o matemático, é o arquiteto, não estou criticando esse grupo, mas estou dizendo que o investimento nesse grupo é maior, porque é um grupo que gera dinheiro, e o grupo de humanas não. Então quando se pergunta o que você vai ser, como crescer, se mistura com o que eu, o que eu vou ter, como crescer. E isso já está sendo implantado na cabeça da criança pequenininha. Desde quando bota o um carrinho de brinquedo e o outro bota um carrinho de brinquedo que já é uma Ferrari.